fala galera do gambiarras ferramentas incríveis eu sou o Maurício e hoje eu vou fazer um top 10 bem rapidão dos jogos para PC fraco sem placa de vídeo sem muita coisa é... e com pouca memória com um processador baratinho você já consegue jogar as horas de jogatina que vão te proporcionar muita diversão e com certeza muito entretenimento mais focado pro meu gosto pessoal Vai ter corrida, vai ter tiro, vai ter aventura. É... Lembrando que são jogos que você consegue baixar gratuitamente na internet. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa nosso, um nosso like aí para fortalecer. Compartilha com aquele seu amigo gamer que tem um PC meio badarosca. E vamos pro vídeo. Limbo é um jogo que... É tudo preto e branco em 2D, ele representa a história de um menino fugido dos perigos de uma floresta, bem misterioso. Ele é bem dark, eu gostei bastante desse clima de mistério. E ele é bem, bem leve, você consegue estar ler ele praticamente em qualquer PC. Need for Speed dispensa comentários do jogo multiplataforma, é a oitava edição da série. Tem carros irados, uma dinâmica incrível e a diribilidade dele é sensacional. Um dos melhores jo jogos de caos já feito. GTA Vice City. Nossa, muito clássico. Ele foi feito pela Rockstar, é o quarto título da saga, né? GTA. E ele se passa nos anos 80, tem toda aquela violência que traz a liberdade do mundo aberto, né? Na sequência a gente tem GTA 3. É um jogo de tiro terceira pessoa, de mundo aberto, foi lançado em outubro de 2001 e, na minha humilde opinião, é o mais subestimado da saga. GTA San Andreas né, dispensa comentários, o jogo multiplataforma muito aberto, que mais marcou a infância da galera toda aí em gamer. É um jogo que até hoje geral joga, geral gosta e ele continua sendo uma ótima opção para jogos. Principalmente para quem gosta de mundo aberto, ele é maravilhoso. Among Us, dos gê gênero de jogos de grupo de sobrevivência, é né? um jogo leve, porém viciante, todo mundo deveria dar uma chance. Dessa lista, ele com certeza é o que menos joguei, hein? mas ele é uma boa opção para você passar horas e horas a fio de jogatina. Rare Face, ainda vale muito a pena jogar em 2022, é incrível e vai te garantir horas de jogatina e muita ação. É um velhinho aí dos games que com certeza vai acabar virando um clássico mais pra frente. Trackmania é um jogo 100% gratuito que vale a pena jogar. Lançado em 2008, o velhinho ainda diverte muita gente por aí com PC fraco. Você pode ser um carrinho de controle remoto personalizável, com pistas e desafios insanos. Vale realmente a pena dar uma chance para esse jogo. E Far Cry 1, é o, anti, o penúltimo né, da, nossa, da nossa lista, Far Cry 1 é uma saga indiscutível também de mundo aberto, como GTA. Porém, com uma pegada própria, uma história envolvente e muita, muita ação. É o nosso penúltimo colocado. E para finalizar, a gente tem Doom 3, que dispensa comentário. É um jogo de ação e muito tiro. Valeu, pessoal. Vou ficando por aqui. Obrigado por ter assistido até aqui. Se você deixou de dar aquele like no começo, não esquece de dar o like agora antes de terminar de ver o vídeo. Põe o PC para moer e boa jogatina!